Nathan Holdry falou Cup, sou fã da Briana desde 2011, conheci você através dela Acho as amizades de vocês lindas, como vocês se conheceram? Bem, em 2016, quando eu comecei o meu canal Quando eu tava definindo quais são os conteúdos que eu queria trazer no meu canal Porque eu sempre quis ter um canal no YouTube Agora que eu vou de fato criar, sobre o que, que eu quero falar Eu tive várias ideias E uma das outras das coisas que eu queria falar sobre Era sobre gênero e sexualidade Porque eu, na minha adolescência Pra mim entender, enquanto a pessoa sexual Enquanto a pessoa a gênero eu precisei de consumir conteúdos de fora. Aí eu fui pesquisar quais eram as outras pessoas que estavam falando sobre isso aqui no Brasil. Porque eu não conhecia ninguém, só conhecia de lá de fora. E com isso eu descobri a Brianna. Então eu descobri o canal da Briana quando ela só tinha 8 mil seguidores lá no youtube, eu passei a assistir os vídeos dela, aí ela tinha um grupo no facebook chamado espaço nasc, teve uma vez que, ela, que o youtube adicionou a opção de moderadores no canal do youtube, aí ela fez um post e falou assim, tem essa nova função aqui no youtube, quem quer moderar os meus comentários, manda aqui o seu canal para eu adicionar como moderador, e eu mandei o meu canal e eu já mandei sabendo que, tipo assim, ui, eu vou mandar o meu canal, talvez ela veja algum vídeo meu, e talvez ela passe a me conhecer, e não sei o quê. E dito e feito, ela acabou é, me colocando como moderador, mas também vendo um vídeo meu que inspirou ela a fazer um vídeo sobre CVV com 20 anos, é o título do vídeo. E aí ela fez um vídeo chamado Sexualização Forçada, em que ela estava refletindo sobre algumas coisas, fez ela pensar quando ela viu o meu vídeo, inclusive ela até cita o meu vídeo. Por causa daquilo a gente começou a trocar mensagens no Facebook, e foi ali no Facebook que surgiu a nossa amizade. <risos> Foi assim...